falar para vocês de uma obra que eu fiz na região leste, muito importante para toda a cidade. Né? Ela começa aqui, próximo à rodovia Presidente Dutra, Parque Tecnológico, e vai em direção à região leste de São José. É uma obra média de mais ou menos 20 quilômetros, que beneficia milhares de pessoas, e é o asfalto que eu chamei de Via Leste-Sudeste, né? e que nós vamos agora conhecer na sua íntegra. Né? Vamos passar pelo Capão Grosso. Aqui, Barrinho, Pousada do Vale, Santa Cecília. Santa, Cecília, Santa Cecília, até chegar à região lá do Cuti. Aqui já no final da leste e sudeste, nós estamos do lado do Santa Cecília 2, pertinho do Santa Cecília 1, da Pousada do Vale, do Campo de São José, né? onde. Conclui a leste e sudeste, né? Bem próximo aqui, já estamos chegando na região do Putim, fazendo essa ligação que nós mostramos lá no começo, né? Que vai sair lá da Dutra, perto do Parque Tecnológico do Agente de passando por vários bairros, beneficiando milhares de pessoas na região leste de São José. Sim, não só isso, a gente deixou todo o projeto da Cambuí pronto para ser feito, é um investimento também. A médio e longo prazo para essa região leste? Com certeza. Ninguém fez tanto pela região leste como o PT. É por isso que eu peço a vocês um voto no Wagner 13, prefeito, Amélia, vereadora 13.500.